Isso só é uma coisa que a senhora está colocando, né, realmente é uma coisa que a gente tem que conversar. Né, eu, como menino, a vida toda, passava lá na rua, fiquei muito tempo, assim. Né, a gente não tem, as pessoas acham que a gente não tem as nossas necessidades, a gente tem necessidade. Né, a gente quer ser visto, quer ser amado, né, quer, quer ganhar brilho, quer ganhar noites de prazeres maravilhosas, quer ganhar amor. Mas ninguém enxerga isso, ninguém quer saber, então eu vou uma lei que vai beneficiar a todos, todos, As mulheres igual a senhora, a menina, você, igual eu, todo mundo tem que ter direito de ter noites de prazer maravilhosas, de amores, não é verdade, a gente, a gente precisa de amor, todo mundo precisa de amor,